30 anos você tem uma depressãozinha, uma tristeza meio persistente, prescreve-se fluoxetina a fluoxetina dificulta o seu sono, então prescreve-se clonazepam, o rivotril da vida, o clonazepam o deixa meio bobo ao acordar e reduz sua memória, volta ao doutor, ele nota que você aumentou de peso, então ele prescreve-se butramina. A cibutramina o faz perder uns quilinhos, mas lhe dá um ataque cardíaco incômodo. Novo retorno ao doutor. Além da batedeira no coração, ele nota que você também está com pressão alta. Então prescreve-lhe losartana e atenolol. Este último para reduzir a palpitação cardíaca. Você já está com 35 anos e toma. Floxetina, clonazepam, cibutramina, losartana e atenolol e aparentemente adequado, um polivitamínicos é prescrito. Como o doutor não entende nada de vitaminas e minerais, para garantir todas as vitaminas, recomenda um polivitamínico de A a Z, que para muito pouca coisa serve, mas na mídia do Luciano Huck diz que esse é ótimo, você acreditou e comprou, lamento. Já se vão uns 350 reais por mês, pode pesar no orçamento, o dinheiro a ser gasto com investimentos e lazer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 entre nós é o antidepressivo. Tome grana para gastar com o dentista. Nessa mesma época, outra constatação. Sua memória está falhando mais que o habitual. Mais uma vez para o seu doutor, isso não é problema. Ginkgo biloba é prescrito. Nos exames de rotina, sua glicose está em 110 e seu colesterol em 220. No verso do receituário, o doutor prescreve metformina mais simvastatina. É para evitar diabetes e infarto, diz o médico. Aos 40 e poucos anos, você já toma floxetina, clonazepam, sibutramina, losartana, atenolol, polivitamínico de A, a Z. Omeprazol, Domperidona, Laxante Natural, Sildenafil, Vardenafil, Lodenafil ou Tadalafil, neusaldina ou neusa como chamam, Ginkgo Biloba, Metformina e Simvastatina. Convenhamos, isso está muito longe de ser considerado saudável. Mil reais por mês e sem saúde. Entretanto, você ainda continua deprimido, cansado e engordando. Doutor de novo, ele troca a Floxetina por Duloxetina. Um antidepressivo mais sofisticado. Após dois meses você sente-se melhor ou um pouco menos ruim. Porém, outro contratempo surge. O novo antidepressivo o faz urinar demoradamente e com jato fraco. Você precisa levantar duas ou mais vezes à noite para ir ao banheiro. Lá se foi seu sono, seu descanso extremamente necessário para a sua saúde. Mas isso é fácil para o doutor. Ele prescreve Tansulosina para ajudar na micção. Você melhora realmente, contudo, não ejacula mais, não sai nada. Vamos parar por aqui. Isso não é medicina, isso não é saúde. Essa história termina com uma situação cada vez mais comum, a derrocada gradativa da sua saúde. Você está obeso, sem disposição, ereção sofrível, memória e concentração deficientes, com diabetes, depressão e suspeita de câncer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 A indústria farmacêutica, vai bem obrigado, ainda mais com sua valiosa contribuição de anos ou décadas. E o doutor, bem obrigado, graças à sua doença ou a doença plantada pouco a pouco no seu corpo. Use medicamentos com bastante moderação, evite-os por qualquer dozinha de cabeça ou tristeza. Lembre-se, remédio também é droga, pode viciar e paradoxalmente até adoecer.